Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aí. E é o seguinte, o meu fone não está carregando, será que veio com defeito? Será que eu dei azar de comprar um fone estragado, ruim? Não, para tirar a dúvida de muita gente aí que me mandou mensagem dizendo que o fone não estava carregando. Vamos lá, existem alguns macetes que você vai pegar ao longo do processo que você for usando o seu y tá bom? E é o seguinte, é, tem um pouco mais de 5 meses que eu uso o meu fone, eu já peguei esse macete, e vou passar para você aqui, tá legal? Repara que um dos meus fones está descarregado, tanto que tá com a luzinha acesa aqui, ó. Na verdade, na verdade, os dois estão descarregados, porque eu estava usando ele agora há pouco. Mas eu deixei um aqui do jeito que eu vou, que eu vou mostrar para você, para você ver como que acontece, tá vendo? Repara que uma luz está acesa e outra tá apagada. Se eu mexer aqui de leve nesse aqui, ó, ele vai acender a luzinha, ó. Ah, como é que acendeu a luzinha? Isso aqui acontece por conta de um problema, tá? Que não quer dizer que o fone é ruim. Muito pelo contrário, o fone é um fone excelente. Só tem alguns detalhes que você vai pegar ao longo do processo aí, tá bom? Beleza. Isso aqui aconteceu porque tá vendo essas borrachinhas aqui? Ela vem nesse saquinho aqui sobre essa lente, mais dois pares, além dos que vêm no fone já, tá bom? Que é um fone pequeno, uma borrachinha pequena. Uma média e uma borrachinha grande, tá? Eu estava usando a borrachinha média, mas não deu muito legal no meu ouvido, não. Experimentei a borrachinha grande, não ficou muito boa também, e eu optei a usar a borrachinha pequena. Tá legal? Então, por conta desse problema aqui da borrachinha pequena, que na verdade não é um problema, né? É uma opção de você usar ou não. Acontece que a, a conexão aqui, ó, quando entra nesse buraquinho aqui do, do case, Tá? É esse buraquinho aqui quase cabe um dedo, um dedo indicador, tá vendo? Então ele é bem grande. Então quando acontece isso aqui, não é o mesmo tamanho aqui desse, dessa pontinha aqui, ó. Então isso deixa uma folga aqui dentro, não deixando que os polos aqui encostem nos polos aqui direito, ó, Fazendo uma conexão. Coloquei aqui, ficou vermelhinho logo de cara porque encaixou. Mas pode ser que fique assim, ó. Ele, ele encaixe meio torto, quer ver? Dessa forma assim. Agora, ó, viu? Olha lá. Ó. Tá vendo aqui? Tá piscando, vai parar de piscar. Tá buscando o Bluetooth, né? Tá com o Bluetooth desligado, então não vai conectar. Tá piscando... Ó, parou, tá vendo? Então, se ficar assim, pode acontecer dois problemas. Um, o teu fone não carregar. Dois, você não conseguir fazer a conexão. Então, isso aqui é um macete que você vai fazer, que é só... Ah, terminou de usar o fone, terminou de jogar de editar seu vídeo, alguma coisa, né? Você pega e dá um toquinho assim, ó. Ele, pronto, já está carregando, tá vendo aqui? Os dois agora aqui, ó. Dá um toquinho nele, ele já vai carregar. Pronto. Tá vendo só? Parece bobeira, né? Mas eu até descobri isso aqui, eu apoiei bastante, tá? Fiquei muito tempo com o fone sem carregar aí, então por isso que eu quis fazer esse vídeo para vocês no canal aqui, para informar vocês também, tá legal? Isso não quer dizer que o QCY não é um fone ruim, muito pelo contrário, é um fone muito bom. Eu mesmo já uso ele tem um pouco, mais de cinco meses. E vou te falar que me surpreendeu em muita coisa, tá? Tanto em qualidade de som, tanto em bateria, tanto em resistência, porque já caiu no chão várias vezes e não quebrou. Eu fiz um vídeo onde eu mergulhei ele num copo d'água e o card tá aqui em cima, se você quiser ver esse vídeo depois, é só você clicar aqui e ver esse vídeo. Também vou deixar o vídeo na indicação no final desse vídeo pra você ver se você quiser, tá bom? Onde eu mergulhei esse fone na água, tocando música, ele manteve a resistência de boa aí. Inclusive, tá aqui o fone até o dia de hoje, né? Lembrando que só os fones são resistentes à água, né? Pode-se dizer que ele também é prova d'água porque mergulhou e tá bom, então é prova d'água, né? O que faz a proteção dele aí, resistente à água, é o sistema IPX4, né? Bom, que é quase, quase dente qual é dos iPhones, tá bom? Então é isso, que bom que você entendeu. Peço que você se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo também aí, tá bom? E o link do fone, caso você queira adquirir um fone bom e barato, com uma qualidade excelente, né? Um custo-benefício muito bom. O link está aqui na descrição, e é isso aí, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!